A Red Bull violou o teto orçamentário da Fórmula 1 em 2021 e sofreu as consequências na temporada passada da categoria. Isso porque a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, puniu financeiramente e esportivamente a equipe dos energéticos após o episódio. Conforme determinação do órgão regulador, o time de Christian Horner, Helmut Mark e companhia foi obrigado a pagar 7 milhões de dólares de multa, Além de uma redução de 10% do tempo disponível para desenvolvimento aerodinâmico do RB19, carro para F1 2023. Mas como isso pode efetivamente atrapalhar a Red Bull? Que ações FIA e Fórmula 1 podem tomar após o primeiro descumprimento do limite orçamentário para evitar que outras equipes sigam o mesmo caminho? Vem conferir no nosso vídeo. Antes de mais nada, eu quero te convidar a deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal do Grande Prêmio, no canal do Grande Prêmio 2, no canal do Grande Prêmio em espanhol e, claro, ative o sininho e não perca absolutamente nada do nosso material aqui no YouTube. Certo? Bora pro vídeo então. A Red Bull foi acusada e, mais tarde, declarada culpada de uma infração leve do teto de gastos da Fórmula 1 previsto em US 145 milhões de dólares para a temporada de 2021 da categoria. Os taurinos ultrapassaram tal valor em 1.6%. E respondendo à primeira pergunta da nossa introdução, portanto, financeiramente o impacto não é muito relevante não. Mas esportivamente a quebra do limite orçamentário influencia e muito, visto que a punição diz respeito aos testes aerodinâmicos da equipe taurina. Christian Horner mesmo admite que a penalização já começou a afetar a Red Bull nos primeiros momentos da F1 2023. No túnel de vento, ferramenta usada para pesquisas e obtenção de dados. E nos simuladores, o tempo reduzido limita o processo de tentativa e erro da equipe dos energéticos. E como isso se compara às outras equipes? Se quisermos falar de pelotão da frente, a Red Bull terá 14% a menos de tempo no túnel de vento com relação a Mercedes, por exemplo. A desvantagem natural pelo título no Mundial de Construtores tornou-se ainda maior. E como FIA e Fórmula 1 podem evitar que isso aconteça no futuro? Bom, o primeiro passo é justamente analisar como será o desempenho da Red Bull na temporada de 2023. Isso porque só a partir da análise da performance taurina ao longo do ano, será possível determinar se a punição esportiva foi branda ou não. E o caminho para que categoria e entidade impeçam que tal quebra volte a acontecer é justamente por meio de uma penalização dura, exemplar. Uma medida inicial, porém, que não depende de tal paciência, de tal análise, é aumentar a punição financeira. Venhamos e convenhamos, para uma equipe como a Red Bull, uma multa de 7 milhões de dólares não causa impacto algum. E se aumentar o valor da multa pode não apetecer à FIA, uma redução proporcional do teto de gastos da equipe infratora no ano seguinte aparece como boa solução também. Além disso, FIA e F1 podem seguir apostando, igualmente, em transparência. É um processo elucidativo. Quando informou enquanto a Red Bull quebrou o teto, de qual maneira, em qual momento e etc, categoria e órgão regulador ajudam a deixar o processo esclarecido para todas as equipes. Existem caminhos, pois resta saber se as partes interessadas vão querer segui-los. Eu sou o Felipe Leite e, claro, peço o seu comentário aqui nesse vídeo, o seu like, a sua inscrição e ative o sininho para não perder nada do conteúdo do Grande Prêmio antes da temporada de 2023 da Fórmula 1 começar. Beleza? Um beijo e até a próxima!